Bom dia. São nove e pouco da manhã. E essa vai ser uma semana bem longa. Mas... Eu não posso ir. Então, basicamente, agora são quase duas horas da tarde e desde aquela hora do último take eu não fiz absolutamente nada. E basicamente isso aconteceu. Então, eu tô começando a ficar meio doente, eu não sei o que tá acontecendo com a minha vida, mas eu vou fazer o que eu tenho pra fazer na faculdade e... Provavelmente voltar a deitar e dormir Porque eu tô ficando doente Olha só que incrível Definitivamente a pior blogueira, blogueira Que você conhece Eu acabei de chegar na faculdade Já são seis e seis da tarde E hoje a gente vai aplicar um questionário De função respiratória Em paciente E a gente vai fazer o banco de wells Que é um exercício que eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês saberem como é, que é. é Também a gente vai aplicar no paciente e eu já tô com o meu pijaminha, que a gente usa pijaminha na nossa clínica. E, bora lá! 7h48 da manhã, terça-feira. Hoje a gente vai ter uma reunião com o presidente do Crefito 9. E eu acordei gripada e eu lavei meu cabelo. Eu acordei mal. Aí eu tomei remédio e lavei meu cabelo. Seja uma a da ou me dá, não um sei. Ou seja, por menos respeitando ela, que é essa Palestra terminada e agora eu vou pra casa porque eu tenho muita coisa pra fazer em casa. Inclusive, meu quarto tá uma bagunça, mas enfim, né? Vamos pra casa terminar as coisas que tem que fazer. Vou limpar no quarto e de tarde tem aula de projeto integrador. Então vai estar tá tudo ótimo aqui mesmo, né, meninas? Essa vida de acadêmica ela não é fácil. Bom, agora, depois do almoço, eu vou arrumar as minhas coisas para ir faculdade porque tem aula de projeto integrador hoje e a nossa aula de projeto integrador basicamente é a nossa parte de acesso ao ava que é ambiente virtual de aprendizagem é o que geralmente o pessoal tem como ead também mas o nosso é ava e o projeto integrador ele realmente ele tem essa base mais de ciência, científica, de pesquisa e de integrar todas as disciplinas, porque a gente faz atividades de todas as disciplinas para ir testando nossos conhecimentos, para a gente ir buscando novos conhecimentos, para a gente se preparando para fazer provas de concurso de Enad, por exemplo. Então, é uma disciplina assim que por mais que, que eu ache meio chata, é uma disciplina muito necessária e eu aprendo muito porque... São questões de modelo vestibular, por exemplo, não é vestibular, porque são questões de faculdade, mas são questões, modelo tipo concurso público, que você tem que estudar, que você tem que ler artigos, que você tem que ler livros e tudo mais, e querendo ou não, é conhecimento que a gente vai estar adquirindo e vale nota também, vale 20% da nota em todos os períodos. Tem projeto integrador em todos os períodos, todos os períodos tem um projeto integrador com um tema diferente, então é muito importante essa disciplina né Muito importante mesmo Então eu vou arrumar as coisas E voltar para a faculdade Então o que eu arrumei foi basicamente Coisas que estão aqui em casa ainda Mas que não é para estar aqui em casa Eu tenho esse livro de fisioterapia Em disfunções temporomandibulares Que eu comprei na Amazon Que me interessou bastante Eu achei ele muito barato Ele foi tipo 30 reais é Por isso que eu comprei Estou com dois artigos aqui para grampear eu peguei esse, essa minha pochila, que ela é de, do segundo período, de fisiologia do movimento humano, só que ela é uma pochila de neuro, né, associada ao movimento humano. Como eu tô querendo voltar a estudar, porque eu não lembro de nada mais e isso me dá um leve desespero, peguei ela pra dar uma lida no celular, ainda não tô esperando que ele tá com a tela nova e intacta, e um livro que eu peguei na biblioteca de reabilitação neurológica, que eu provavelmente vou renovar ele na biblioteca, então ele vai ficar em casa mesmo, eu vou renovar ele, porque é, a gente tem contato com o paciente agora, e aí como, eu, como agora que eu descobri qual é a patologia dele, quando eu chegar em casa eu vou pesquisar, ver se tem nesse livro e dar aquela famigerada, né, ele foi me gerado chá de cadeira e lê, porque ele é monstruoso. Olha o tamanho disso. Jesus. A aula não terminou agora, a aula terminou umas 4 horas, umas 4 e pouquinho, só que eu fui com meu namorado lá na labioteque, porque a gente foi comprar pra ele um martelo de reflexos e um goniômetro que ele estava sem, e a gente precisa desses materiais, em breve sai vídeo dos materiais necessários, gente, cigarras. Eu moro na Floresta Amazônica, não tenho o que fazer, as cigarras são minhas vizinhas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar meu bullet journal, ver o que tá pendente ainda, que eu estou sentindo. No fundo da minha alma, que tem muita coisa pendente ainda. Inclusive tar, é, trabalho, diretrizes de, de tratamento. Hum, vai ser uma delícia. E vou sentar na minha cadeira. Provavelmente vou fazer um lanchinho. Ouvir as cigarras e estudar. Bom, como vocês podem ver, agora são 8h25 e eu decidi sentar para estudar e resolver as tendências do Bullet Journal. Mas eu tenho plena certeza que não vai dar certo porque além de ter que estudar e resolver a pendência do bullet journal Eu tenho que dedicar uma hora ao blog e uma hora ao canal E geralmente faço isso às 9, de 9 às 10 Eu fico com o blog e de 10 às 11 eu fico com o canal e depois disso eu vou dormir, né? Claro, porque eu sou uma pessoa que estuda o dia inteiro E se eu não tiver uma boa noite de sono, não vai ser bom Então vou começar agora e quando eu acabar, eu acabei de estudar e fazer o que eu tenho que fazer Eu estou assistindo uns vídeos no YouTube sobre essa síndrome e sobre como a fisioterapia atua com essa síndrome e também eu achei umas matérias com relatos de pacientes que tiveram ou têm a síndrome porque eu acho muito importante você né estudar por diversas plataformas, digamos assim. Então eu peguei um artigo, fiz um resumo com os principais pontos que eu preciso agora e também agora estou assistindo matérias sobre a síndrome de Guillain-Barré para aprender mais mesmo, assim porque é né, uma síndrome que eu não tinha conhecimento e agora estou adquirindo, porque viver é aprender. Mas sem nenhum momento, eu com muitas dores e não, ninguém, não conseguia me entender, porque eu não conseguia, não podia falar. Quando Lúcia recebeu alta do hospital, estava começando a movimentar os braços, vinha por aí um ou de recuperação. Lúcia já recuperou 90% dos movimentos e, para isso, ela contou com uma grande aliada, a fisioterapia. Bom, agora que eu tenho uma bela estudada na síndrome de Guillain-Barré, já vi vários casos de de pacientes e a fisioterapia agindo, gente, é lindo. E agora eu vou focar uma hora do blog, se eu fizer tudo que eu tenho pra fazer no blog hoje, sobrar um tempinho, eu provavelmente vou voltar a assistir vídeos de, sim, da síndrome de Guillain-Barré, aí depois eu vou voltar e focar no canal também, e aí é isso, e eu vou dormir, e aí, amanhã é quarta-feira, vocês vão continuar assistindo o vlog e vendo o que, que tá acontecendo. Então basicamente é isso, eu simplesmente vou fazer as coisas do blog do canal agora e é que não, é, não entra mais no story vlog, mas enfim, é isso e até amanhã, que no caso é até o próximo take. Quarta-feira é de quarenta, em casa, finalmente vamos tirar esse pijama. Você acredita que hoje uma menina veio falar bosta pra mim de pijama? Eu com pressa, querendo buscar o almoço E o meu irmão na escola Que tá três horas me esperando na escola Ai, deu um pisão nela Até me sinto levemente mal Pelo pisão, mas gente, pelo amor de Deus Não vem nem me falar De coisa que eu já sei Oi Que foi? Olaf? Olaf? teu neném Oi mamãe, oi mamãe, saudade Mamãe Oi mamãe, saudade Oi mamãe, oi mamãe, oi mamãe saudade, oi, oi, sim, o que que é isso? E agora que eu finalmente cheguei em casa, finalmente posso tirar meu pijama e finalmente posso dar uma descansada E eu acho que de noite eu vou ter que voltar pra clínica, então não sei Não sei Estamos tentando ir gravar o vlog, é, hoje é quinta-feira, já são um e pouquinho, é feriado, só que eu não sabia, eu não lembrava que era feriado, então acabou que todo mundo dormiu até tarde, hoje tomamos café tarde também, eu tomei um suco que é o um meu suco favorito de uma marca, que é a minha marca favorita de suco, tomei esse suco pra ver se eu melhoro um pouquinho, né? Eu falo pra vocês, eu tô ficando meio doente Então eu continuo aí doente Mas agora eu vou Fazer umas coisas da faculdade Que eu tinha pra fazer ontem Que eu não consegui fazer por estar doente Mas vou fazer agora E eu vou falar pra vocês o que eu for fazendo E eu vou atualizando vocês Da situação Como vocês podem perceber Muita preguiça por aqui Muita preguiçinha mesmo eu Eu tenho. É, a animação cardíaca. <risos> Até conhecer o Filipe, que a gente vai falar, que se falou que envolve no metabolismo lipídico, mas também pode ocorrer na epitética do ar.